O que eu odeio é Naruto Eu odeio tanto que até fiz uma bandana da aldeia do som Eu odeio muito Ô barbeiro que me Deixa o like aí, por favor Não vai deixar? Ah, é assim, né? Você não vai deixar o like Fica preparado, que quando essa bandana do... ...do... <música> dando esse d quando essa Kunai do like aqui ó pegar na tela ó, vocês vão ter que obrigatoriamente deixar o like uh, uh, uh. ela está muito rápida se pegar em você já era ó. Uh. Não vai deixar o like não vai não agora deixa pegou na tela é obrigatório deixar o like então né se não vai deixar o like deixa o like aqui agora eu sei que você não deu like aí. Pode deixar agora. ok? Você falou que quer se inscrever no meu canal? Muito obrigado. Agora você é um amigo meu. Valeu por se inscrever. Você não se inscreveu? O que é isso? Como assim não se inscreveu? Tá bom. Não preciso disso, né? Só gente legal se inscreve no meu canal. E dá um like. Tá. Eu estava em 2019. Dentro de 2019. E pensei, por que eu não assisto Naruto? Todo mundo assiste. Me fala bem. Então, chegou 2020 e eu pensei, tá, vou assistir. Parece legal. Comecei a assistir, fiquei uns 10 anos assistindo. Já tô na sexta temporada. Uhum. É, eu já tô na sexta temporada e eu gostei pra caramba. Pelo jeito, eu acho que vocês. Pelo jeito, eu acho que vocês já sabem qual é o meu personagem favorito, né? Não sabe Olha a foto de perfil. Play. Olha a foto do Instagram. Pay também. Qual? Hã? O paper. Não descobriu? Como assim não descobriu? É claro que eu usava os de Brincadeira, brincadeirita, brincadeirita... Então vocês já sabem tudo, né? Eu não gosto de Naruto, ó. Eu não gosto. Não gosto de Naruto. Não gosto, não. Tá? Não gosto. Eu gosto sim. Dá like. Dá like agora. Senão a câmera cai. Olha ali. É a placa que o YouTube me deu. Eu tenho a placa... Vocês dão like. Quer dar like? Mas por que você não quer dar like? Eu só ia dar dinheiro pra quem deixasse o like, então desculpa, eu não vou dar dinheiro pra vocês.